Oi gente, eu sou o Wagner e vou contar para vocês um pouco como é que eu conheci a fitoenergética. Uh, pouco antes de eu conhecer a fitoenergética, eu fui diagnosticado com diabetes, um diabetes bem severo, uh, no nível de 400 de glicemia. Quando, nesse momento, uh, eu percorri vários médicos, diversos médicos, e cada médico que eu passava eu só recebia mais remédios, mais medicamentos, mais medicamentos medicamentos para glicemia, medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão uh, e aquilo me trazia tantos efeitos colaterais na minha vida e não resolvia o meu problema além de tudo isso ainda eu estava acima do meu peso uh, nesse momento olhando na internet, procurando alternativas, eu conhecia a fitoenergética, conheci o Bruno e a Patrícia e nesse momento eu resolvi dar um passo na minha vida para transformar ela e eu entrei na turma da energética A partir desse momento que eu entrei na turma da energética na primeira semana, eu já me senti muito melhor. Eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me sentir melhor, a me relacionar melhor com meu filho, a me relacionar melhor com a minha família como um todo. E durante esse processo, tá, eu fui fazendo mudanças na minha vida, mudanças que eu não conseguia fazer, tá, então. Mudanças de comportamento, mudanças de hábito, mudanças de estrutura, que mexeram além da minha parte física, mexeram com a minha alma. Três meses depois, eu voltei ao médico com os exames e ele se impressionou com os resultados dos meus exames. Os resultados eram muito melhores, mas ainda estavam aquém do que eu queria. Seis meses depois eu retornei e, para minha surpresa e para dele também, ele olhou os meus exames e disse assim, Wagner, agora... Quem olha teus exames não diz que tu tem um quadro de diabetes, que tu tinha um quadro de colesterol. E ficou espantado com a minha fisionomia, onde eu emagreci 25 quilos. Emagrecer 25 quilos, ter praticamente a cura do diabetes, não tem preço. A energética vai muito além disso. Vai muito além do que a gente pensa, vai muito além do que a gente imagina. Nesse momento eu só posso sentir gratidão pelo Bruno, pela Patrícia, pela equipe do Luz da Serra e por toda essa família da Feito Energética. Obrigado e até mais!